Dilmar Mendes, o sapão fétido, esteve no Roda Viva atacando o Bolsonaro e Sérgio Moro e, portanto, a Lava Jato. Vamos ouvir aqui, fazer um react. Eu tenho uma curiosidade já há um tempo, nós estamos a uma rodada aqui a falar do, do caos e barbárie dos últimos quatro anos no Brasil. É, tendo em conta o que se sabe hoje do bolsonarismo, tendo em conta o que se soube da Vaza Jato, da República de Curitiba, da relação Moro-Bolsonaro... Tem é a cara de um sapo fedido. Algumas coisas que o senhor, inclusive, profetizou. Tendo em conta tudo isso, o senhor sente algum arrependimento de naquela altura ter uh, uh, decidido pela suspensão da, da tomada de posse do Lula como ministro da Casa Civil ou não? À, à, às vezes sente isso no seu íntimo até como às vezes até mais como cidadão quase do que como juiz? Não, não tenho, não tenho. Naquele momento eu tinha a convicção de que de fato havia um desvio. É... Que havia um desvio. É... O que será que fez o Gilmar Mendes mudar? Será que são alguns vídeos privados, no posse de criminosos? Só uma teoria da conspiração, não é nenhuma notícia aqui. Será que são ameaças à família dele? O que, que fez o Gilmar Mendes, um cara que chamava o PT e o Lula de corruptos, para um cara que simplesmente defende a todo custo? O que, que fez ele mudar tanto assim? Nós temos que nos perguntar, né? Então, ele mesmo falou, não, não me arrependi, não me arrependi de nada. De finalidade, já, já, já... aquilo ficou um tanto quanto confuso, se vocês olharem a gravação, o papel do Jorge Messias. Ele mesmo não consegue ser congruente. Sabe falar não, Sapão Mendes? Tá com sapo na boca? Vejam de novo, né? Quando a pergunta é difícil, como que a pessoa reage? não tenho, naquele momento eu tinha a convicção de que de fato havia um desvio. Que havia um desvio. Que havia um desvio. Uhum. Tem que reforçar, mentira. É, de finalidade. É, é, já, já, já... Já, já, já... Mano, o cara não consegue falar. Esse é um supremo ministro da STF que tá caquejando aí. Uh, aquilo ficou um tanto quanto confuso, se vocês olharem a gravação, uh, uh, o papel uh, uh, do Jorge Messias, uh, uh, uh. que Eu chamavam hoje. de agora a AGU, chamavam de Bessias naquela uh, referência e tal. Por que que, eu até me pergunto, por que que, de fato, se o presidente estava nomeado, o ex-presidente, uh, agora presidente, estava nomeado para a Casa Civil, por que, que não se deu posse? Por que que se escondeu? Se você tiver problema, quer dizer, se vier uma ordem de prisão, você mostra que você já está uh, nomeado ministro e que já tomou posse. Por que esconder isso? Por que que não se anuncia diz, demos posse ao, ao presidente Lula, agora ele é o novo chefe da Casa Civil. Tudo isso ficou numa névoa, naquela confusão. Basicamente ele está dizendo aqui que é corrupção. Que ele só foi indicado para a Casa Civil para tentar evitar a prisão e ele mesmo não consegue passar pano, não é mesmo? Que havia em torno disso. Agora, o processo de impeachment já estava bastante avançado e, em seguida, o processo conclui-se na Câmara dos Deputados. O que eu acho fundamental, e eu acho que é fundamental na sua pergunta, é, é o seguinte. Curitiba gerou Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. Curitiba gerou Bolsonaro. Será que foram os bilhões roubados da Petrobras? que Sim, foram roubados, que foram descobertas por um policial, por um acaso... É certo, você só precisa assistir O Mecanismo no Netflix, que é uma série inclusive criada por esquerdistas, e você vai saber um pedacinho da história que aconteceu em Curitiba, do que realmente aconteceu no nosso Brasil. Um trilhão levados embora, 900 bilhões de apenas três refinarias que não tem no Brasil. Já ouviu falar do nosso combustível ser refinado aqui? Óbvio que não. Nosso petróleo é nosso. Desde que a gente mande lá para fora, seja refinado, a gente compra de volta o nosso próprio petróleo. Isso aqui é um absurdo. Então não, não foi a Lava Jato que criou o Bolsonaro. A própria direita foi surgindo no mundo. Falar que a Lava Jato criou o Bolsonaro implica que a Lava Jato também criou o Trump. A Lava Jato também criou a direita. Le Pen na França criou toda a direita no mundo inteiro. A Lava Jato tem, nossa, seu tentáculo no mundo inteiro. O Bolsonaro não é um caso particular do Brasil. É um caso do mundo inteiro, da população despertando para a realidade, de das notícias não serem mais propriedade somente da mídia podre, as pessoas tendo conclusões por si mesmas, seja através de fake news ou através da verdade, a liberdade de você dizer o que você pensa se espalhou pela internet. E, de repente, não só jornalistas podiam dar sua opinião sobre notícias, mas pessoas comuns do próprio povo, como alguém que vos fala aqui, que fala, analisa isso desde 2015, quando eu disse lá no início desse canal, que o Trump seria eleito. E ele foi muito antes dessa questão do Bolsonaro. Então ele tá tentando aqui completamente factoides pra falar não, a culpa da lava do Bolsonaro não existia lava jato. Aprende a falar, sapão. Tira o sapo da boca, mano. Curitiba tem o germe do fascismo. Ai meu Deus do céu. E ainda é completamente subjetivo. O que é fascismo? Você acha que o eleitor comum do Dilma sabe o que é fascismo? O que, que foi o fascismo? Onde aconteceu o fascismo? Mas não tem nem ideia. É do tipo assim, vamos xingar a nossa oposição, vamos ser completamente subjetivos, porque no fim do dia eles não podem explicar como que a Petrobras sumiu com trilhões no nosso bolso. E não é culpa do Dilma, não. É culpa de quem, então, cara? Não, a Lava Jato. A Lava Jato é fake. Agora é fake. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. É, investigações a Sorrelfa. É... Investigações a Sorrelfa. Não é porque você está usando uma palavra difícil, uma palavra rara, que você não está sendo subjetivo. Vamos ver, ele não vai apresentar fato nenhum. Fato nenhum. Vou dar um pouco aqui para vocês. Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba subjetivo. tem o germe do fascismo. Subjetivo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. É, investigações, a Sorrelfa. É, investigações atípicas. Não, não preciso dizer mais nada. A combina... Não preciso dizer mais nada. Eu falei cinco coisas subjetivas e eu não preciso dizer mais nada. Não preciso provar nada. Por quê? Porque eu sou de maniz. Você não gostou, eu vou te dar uma canetada e você vai ser preso. Ação. veja, não é por acaso que até os procuradores chamam. Talvez até por uma certa falta de cultura, a, a, os procuradores dizem assim, nós aplicamos aqui o código... Processual processo penal do russo. Talvez eles quisessem dizer do soviético, né? da, da, da, da Rússia soviética. É, mas chamavam. Ah, então a Lava Jato é soviética. What? O, o Moro tem o um código penal é, é dele próprio, que é o... o. russo era o nome dele. Né? E, e eles faziam esse tipo de comentário. Os procuradores, que eram parceiros, que a, a denúncia contra o Lula era combinada com o Moro. No, no Supremo, diz, não, isso é um pecadilho. Que pecadilho? Mas isso é, é de uma gravidade enorme. Quer dizer, um procurador combinar com o juiz, ou o juiz aconselhar, oh, não se esqueça de tal. Veja, e depois, o que, que acontece? Moro vaza a, a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Participa, portanto, do processo. Assume posição. Em... Ele deveria esconder. Ele deveria falar, não, povo, tem uma coisa muito importante, a gente tá numa eleição, mas eu vou esconder a delação do Palocci aqui? Nossa, a delação do Palocci. <risos> então o povo deveria ter ficado sem saber sobre a delação do Palocci, não é mesmo? Coloca o Dilma no esquema dessa corrupção trilionária. Mas o problema não é isso, o problema é o Sérgio Moro, são germes do fascismo. Ai, sapão. Por favor da extrema-direita, de maneira muito clara. Mas é... Da extrema-direita. Então, peraí, a extrema-direita surge por causa da Lava Jato. E o Trump? E o Le Pen? E o resto do mundo? Ah, mas beleza, a culpa é do Sérgio Moro, então. Aquela escuta do, do Bessias também foi considerada ilegal. A tal. Sim, foi, foi ilegal, mas de qualquer forma, isso não se negou. Agora, de... Não, não consigo prove, profetizar isto. Ah, Se... foi legal. Então, assim, a escuta foi legal, então a prova de crime foi jogada fora, como tudo que fizeram até agora. Se eu fosse me permitir é, algum tipo de reflexão e, e eventualmente de arrependimento, talvez eu fizesse em relação à decisão de segunda instância, em que nós não estávamos vendo o Lava Jato, nós estávamos vendo a sistemática geral do, da, da execução penal, quando o debate, quem levou para o ah, é, o que ele tá falando aqui é o seguinte, eles colocavam pra primeira instância, depois pra segunda instância, depois pra terceira instância, depois voltavam pra segunda instância, depois voltavam pra primeira, depois ia pra quarta instância, agora depois volta pra segunda, depois volta pra terceira. Ou seja, nenhum corrupto vai ser preso na história desse país, porque os únicos que decidem são um punhado de vagabundos na STF. E se você não gostou, você vai ser taxado de fake news e vai ser criminalizado e perseguido e inquéritos e tudo mais. Isso é ridículo, Gilmar Mendes, você é ridículo. O pleno foi o ministro Teori, eh, que não tinha, então, esse espírito. Eh, eh, aqui eu não vou conceder, eh, embora eu não tenha problema nenhum de reconhecer é. erro como vocês percebem. Ah, meu Deus, eu não tenho problema em reconhecer, eu só errei quando eu achei que eu estava errado. Ah não não não você mudou você mudou completamente o que você dizia sobre o, o político Lula sobre o PT ser um esquema de corrupção e só Deus sabe o porquê você mudou não é mesmo por último participem da nossa décima rifa e concorra a mil reais no Pix. a promoção compra 4 leve 5 continua tá bom e também nos siga no Cos TV onde nós temos nosso canal de backup é muito importante que você esteja registrado lá porque se um dia se eu sumir aqui vocês poderão me encontrar. E até a próxima. Quero saber a opinião de vocês. Tchau, tchau.